Bom dia, Ser de Luz! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Estou muito feliz por começar um novo ciclo de meditações, Conectando com a Mãe Maria, de 21 dias. Sente-se confortavelmente. Respire lenta e calmamente. Vá acalmando a sua mente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 Mãe Maria está sempre pronta a te ajudar incansavelmente, em qualquer momento, em qualquer lugar. Basta que peça a ela, para que interceda por você. Eleve o seu pensamento, a sua vibração e conecte-se a ela a doce mãe maria se abra para se conectar à mãe maria através do seu eu superior se abra para se conectar à mãe maria através da sua essência divina se abra para se conectar a essa consciência de puro amor. Envolva-se em seu manto sagrado e sinta a paz em seu coração. Conecte-se a partir de seu coração ao coração. Da Mãe Divina. Sinta como ela te envolve com seu amor incondicional. Aconchegue-se e se deixe envolver em seus braços. Sinta esse abraço gostoso e amoroso. Sinta todas essas sensações em cada parte de seu ser. E leve essa consciência no coração para o resto do seu dia Namastê